Você não precisa ter uma construção de steel frame executada na sua região, na sua cidade, no seu bairro, o que seja, para conseguir começar a vender a obra de steel frame. Olha, eu dou imersão de steel frame aqui no Rio de Janeiro. Já tô com mais 750 alunos, tanto da imersão quanto do online. E eu vou te contar. coisa que eu mais escuto é o povo vindo. Ai, Helena. Quanto é que eu estou dessa casinha aí do curso que a gente tá fazendo? Vou pegar e botar lá na minha cidade pra poder vender. Gente, você não precisa ter uma obra pra começar a vender. O que que basta? E aí eu vou te falar isso com toda a propriedade. Se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Cara, já vende obra em todo o Brasil. Sabe o que é todo o Brasil? Todo tipo de obra? Meu amigo já vende casa posto, galpão, igreja, salão de festa, cinema, pós de entrada, prédio, galpão, fábrica, refeitório, vestiário. Olha, tudo que você possa imaginar, gente. Eu fiz muita, muita, muita, muita, muita coisa de steel frame. Quando eu comecei, quando eu vendi a minha primeira obra, três anos atrás, eu tinha uma construção de steel frame? Não. Ah, Helena, como é que você fez pra construir, então? É simples. Isso eu falo. Você tem que sempre mostrar pro cliente não é um steel frame, são as vantagens que ele entrega. É o que de bom ele traz para o seu cliente final, e isso é importante. Eu vou te contar uma coisa: o cliente tá cagando bolota se você vai gastar se você vai ter menos pessoa na obra. Alguns, tá? Tem, tem cliente que se preocupa com isso. O cliente tá cagando bolota com, vários, com várias vantagens que traz pra você. Ele quer entender o que traz de bom pra ele. Por que, que ele tem que arriscar fazer a construção dele, a obra dele, com um sistema que não é muito conhecido, que não tem tanta gente no mercado fazendo? Por quê? E aí cabe o seu ponto. Por que, que eu vejo tantas pessoas não conseguindo engrenar no eu tenho vários alunos, alguns têm muito sucesso e vão para outro nível e Outros ficou aqui. Exatamente por essa diferença deles não entenderem que não é sobre steel frame, não é sobre industrialização, não é sobre construção a seca, não é sobre drywall, é sobre o que eles entregam para o seu cliente. É isso que você tem que entender e é isso que você tem que bater o tempo todo. O steel frame é maravilhoso para você que está construindo, mas também para a pessoa que vai ocupar aquele espaço depois. Cara, ele te entrega uma fácil manutenção, ele te dá uma garantia, uma durabilidade muito superior do que você possa imaginar. Você pode ter altitude. Altíssimos, altíssimos índices de desempenho acústico, desempenho térmico, que te traz uma economia de energia muito grande. Cada vez mais energia elétrica é um problema no Brasil, é caro. Ele não precisa de água. Dependendo de onde você está, às vezes a água vai ser um problema. O seu volume de material diminui seis vezes. Dependendo de onde você está, entrada e saída de carro vai ser um... Foi um problema para obra. Eu já construí aqui no Rio de Janeiro, numa avenida, que era um inferno para chegar caminhão descarregar, para chegar a carro para fazer qualquer coisa, era um inferno o acesso dessa rua. Muitas vezes isso vai ter um favor de, um fator decisivo pro seu cliente contratar a obra dele. Que ele não quer que a obra atrase porque não consegue chegar material na obra, porque o acesso é difícil e etc e tal. nosso sistema entrega. E é essa que é a grande diferença. Você não vai precisar de uma casa para mostrar para ele. Você tá entregando uma solução que funciona, que tem anos e anos e anos no mercado. Você tem, vai entregar para ele uma coisa que dá garantia, garantia a sua de execução e garantia de diversos fabricantes que a gente tem no Brasil em todo. Então o que, que acontece? É fundamental você passar a segurança para ele no que você está falando disso tudo. Por quê? Que nos meus cursos eu tenho diversos alunos, diversos, que não é arquiteto, não é engenheiro, não é empreiteiro, não é encarregado, não é construtor, não é nada disso. São pessoas que querem construir, mas não encontraram a pessoa certa para construir para elas. Exatamente porque a gente não... Por enquanto, porque eu vou mudar isso E você vai ver só Eles não encontraram uma pessoa que passe tudo isso pra ele Que não passe essa segurança de que, vai, que é mais rápido, que é mais veloz, que a é qualidade maior E que a pessoa vai conseguir entregar isso Essa que é a diferença É isso que você precisa focar É esse diferencial que você precisa ter É isso que eu quero que a partir desse momento Você comece a pensar a maneira que você atende seus clientes hoje para vender uma obra de show é a melhor maneira possível. Ou você pode mudar e melhorar isso e fazer igual eu fazia. E tô fazendo já há 13 anos, gente. Há 13 anos atrás, quando eu não tinha uma obra, quando eu não tinha uma construção, e eu vendi. E eu não vou esquecer nunca mais. É exatamente isso que você tem que pegar e focar. E esse que é o momento. Você tem alguma opção. Você pode pegar e pode assistir meus 500 vídeos que tem aqui no canal. E demorar uma eternidade para isso, mas você vai sair sabendo muita coisa e sabendo coisa que ninguém mais sabe. Ou... Você pode aproveitar e participar de um dos meus treinamentos. Tanto online quanto presencial. Opção sua. Você quer assistir 500 vídeos ou você quer assistir algumas poucas horas, né? Comparados a 500 vídeos. Em que você vai ter o foco, você vai ter o produto. Você vai ter esse resultado muito mais certeiro. É o que eu brinco. Você pode atirar de canhão ou metralhador e acertar um monte de coisa. Mas no fundo, né? Acertar o que você não precisa acertar, tudo não acerta. Ou você pode trabalhar como atirador de sniper, Aquele que pega a mira e puff, dá um tiro e acabou. A opção é sua. A chance foi dada. Cabe você decidir se é o seu momento ou não. E se você acredita que é o seu momento de decidir, clica aqui embaixo agora no link que a gente tem no WhatsApp e fala com a Joana. Eu falo, Joana, essa é a minha hora, essa é a minha oportunidade. Eu vou entrar para o mercado e vou entrar bonito, igual a atirador de slime. Chegou o meu momento. Eu quero. Que ela vai te passar o link e você vai participar da nossa turma. Te espero. Grandes beijos. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. E para e pensa. Esse é o seu momento ou não. Tchau, tchau.